a mais um vídeo. Hoje, temos aqui uma oferta do Lavrador Maggot bem cheirosa, por isso, se quiserem saber qual a nossa receita, continuem aí desse lado. Os óbitos têm pelos cogumelos uma paixão que chega a ultrapassar as vorazes predileções da gente grande. Facto que explica, parcialmente, as longas petições do jovem Frodo aos famosos campos do Paú e da ira do ofendido lagarta. Naquela ocasião havia que chegasse para todos, até mesmo pelos padrões dos óbitos. Olá, Tolkien Talkers! O meu nome é Inês Cardoso Anacleto e eu estou aqui para vos trazer mais um t 3 e hoje, a nossa receita vão ser os cogumelos prediletos do Senhor Frodo. Mas antes de passarmos à nossa receita, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Como sabem, lá bem no início da Irmandade do Anel, é referido que Frodo, quando era criança, quando vivia na Buculândia, era conhecido por gostar muito de cogumelos e por do labrador Magad. Quando eles voltam a encontrar, quando Frodo está a sair do Shire ou do condado, como vocês de dizem aí no Brasil, uh, o labrador Magad prepara uma refeição, ele e a sua mulher, preparam uma refeição para Frodo e fazem cogumelos com bacon. E é essa a receita que vamos recriar aqui hoje. Esta receita está então presente uh, neste livro A Cozinha do Senhor dos Anéis, que é onde temos estado a basear as nossas receitas aqui no TT Chef. Portanto, os nossos ingredientes são... 4 cogumelos Porto Belo, 200 gramas de bacon, 5 dentes de alho, tomilho, 1 litro de vinho branco e azeite. Vamos passar agora então à nossa receita. E aquilo que vamos fazer em primeiro lugar é temos aqui os nossos cogumelos, é tirar o pé uh, e parti-lo aos bocadinhos, mas tenham muito cuidado para não furarem o cogumelo. Já temos aqui então os nossos pés dos cogumelos partidos aos bocadinhos, e às partes de cima, vamos já pô-las em forma de ir ao forno. Eu vou utilizar duas, porque as que tenho não são grandes o suficiente, e vamos agora deixá-las aqui de parte. E agora temos aqui as nossas, os nossos dentes de alho, vamos parti-los aos bocadinhos e fazer um refogado com azeite, e pôr lá o bacon e os pezinhos de fogumelos. Para fazermos o nosso refogado, vamos em primeiro lugar colocar azeite numa frigideira. E em seguida, vamos adicionar os dentes de alho. Vamos agora então adicionar o bacon. Mexemos um pouco. E agora vamos adicionar os pés dos cogumelos. Eu esqueci-me de referir anteriormente, mas vamos temperar com sal e pimenta preta. Por último, vamos adicionar o vinho branco e vamos mexer tudo e envolver durante cerca de 2-3 minutos. o no nosso refogado com o bacon e com os pezinhos dos cogumelos e agora o que vamos fazer é colocá-lo por cima do chapéu e agora vamos passar ao nosso último ingrediente que vai ser toninho mas aqui é opcional e é por gosto pessoal podem usar coentro, salsa podem usar orégãos eu simplesmente prefiro toni e o que vamos fazer é polvilhar por cima dos cogumelos Thank you. é colocá no forno durante cerca de 10, 15 minutos. Já saíram no forno e agora é só servir. E aqui está então, pessoal, a nossa receita pronta. É uma receita bem rápida, bem fácil e bem obidesca. Por isso, se tentarem recriá-la ou se inspirarem nela, não se esqueçam de partilhar connosco e utilizar esta hashtag Chef. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, deixem o vosso like, comentem aí abaixo o que e não se esqueçam, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal.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 ou madrinhas do Tolkien Talk a ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado. Vemos no próximo vídeo. Um bom apetite e um grande beijinho. A senhora Lagarta andava numa roda viva a entrar e a sair. E chegaram mais um ou dois óbitos que pertenciam à casa. Em pouco tempo estavam 14 pessoas a comer. A cerveja abundava e havia uma enorme pratada de cogumelos com bacon. Além de muita outra comida sólida, própria de uma casa de lavoura. Os cães, estendidos junto ao lume, rilhavam corados e chalavam ossos.